Fala pessoal, então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o Frias Editing Editioner Então, esse é um mapa de edição, tem no nome Tipo, você tem túneis de edição, edits pra cima, edits pra baixo, edits pra muito baixo Então, ele é um mapa até que simples, não simples Você tem muita coisa pra fazer nele, então tipo... Ah eu quero melhorar a minha tipo isso daqui, eu quero melhorar meu edit de chão e pirâmide aqui tem olha ó oh. meu, meu Deus E é isso então é isso daqui tá ligado Daí você vem cá existe. tá agora eu quero melhorar meu meu meu Minha parede pirâmide Minha parede pirâmide Eu sou ruim, tá? Mas você cons vocês conseguem Eu não Mas é, basicamente Esse daqui é o mapa Ele vai ajudar demais você a melhorar Tipo, faz, sei lá, uma vez por dia Se você joga todos os dias que você vai melhorar muito mais Em uma semana E é isso, tá ligado? Esse foi o vídeo, foi bem curtinho O YouTube não me odeia na, O YouTube já me odeia, na verdade Então, tipo, não, não ligo mais E é isso, falou